É, é o desespero, né, Mauro? Eles tentaram, né? é bom lembrar. É, foi uma grande operação para tentar a vitória na eleição, né? uma operação que custou bilhões de reais para os cofres públicos, né? recursos para orçamento secreto, recursos para é, programas que eles inventavam de última hora. Né? Foi uma loucura total. E, não conseguindo isso, isso partiram para o. Golpe mesmo, né? E aí, o golpe é, no estilo derrubar o governo, né? O governo Lula. Então, toda essa tentativa aí, gravar o Alexandre Moraes, criar uma crise, tentar prender o Alexandre Moraes, aquele, aquela proposta de decreto que é, visava interferir no Tribunal Superior Eleitoral, e no fim das contas, foram para o tudo ou nada, né? No dia 8 de janeiro com aquela tentativa de tomar de assalto os poderes da República. Então, é realmente um desespero que essa ultradireita está tendo no Brasil.